A gangue dos 40 motoqueiros Muito bem, a perseguição continua Agora é a vez de enfrentar os motoqueiros E ação Saudação internauta Seja bem vindo Eu me chamo André e você está no obliterando jogos Hoje vamos continuar com Iron Kid Vamos lá Pra cima deles ah! Isso Toma, toma Pode ver, pode ver. Essa. Fui o destruidor. Meteoro. É isso aí! Punho Destruidor Meteoro! Agora! Transformação! Ronicky Boom! Ataque das corujas! Droga, não foi suficiente! Nossos heróis foram capturados O Vale Laranja Muito bem, nossos heróis agora estão presos no Vale Laranja E agora precisam arranjar um jeito de escapar Vamos lá Opa, opa, quase METEORO! Se você está gostando do jogo, eu recomendo você conferir a série animada. E é muito boa e, e que dá continuidade, que vai além desse jogo. O jogo é legal, mas ele só cobriu sete episódios do, da série animada. De 26 episódios, cobriu só sete? Se o jogo não fosse tão curto, eu, eu recomendaria. É isso aí! Muito bem, estamos conseguindo! Mas o que? O que é isso? Oh, droga! Não conseguiram escapar! Hora de lutar! É o seguinte, os prisioneiros do Vale-Laranja são obrigados a lutar E pra cima dele Vai, vai, vai, vai Fui o destruidor meteoro! Isso! Agora! Transformação! Vai, vai, vai, vai! vai. Ataque das CORUJA! E agora? Prepare-se! E com isso concluímos mais um projeto, espero que você tenha gostado, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!